Vamos falar de Capitão América: Guerra Civil, sem spoiler, porque não é necessário. Eu acho que o único filme que você só consegue falar falando fazendo spoiler é aquele filme que não tem nada demais, é filme ruim, que a única coisa que o filme tem são coisas que acontecem. E, sinceramente, para ver coisas que acontecem, sei lá. Enfim, Guerra Civil é um filme que até que me surpreendeu. Eu gosto de filme de herói, já gostei muito de filme de herói, mas isso é uma coisa que ficou meio no século passado, essa coisa de, ah, vamos resolver os problemas da humanidade, enfrentando os super vilões. A gente vai vendo hoje, com o tempo, né, a gente foi percebendo, mesmo que você tenha oito anos de idade, você percebe que não tem muito isso de vilão. Talvez o vilão do teu medo, o vilão da tua insegurança, mas não tem, nem mesmo na política, você não tem um grande ditador, até tem aquilo ali, um grande ditador, mas ele se enquadra dentro de um contexto é, cultural, histórico, político, social, que não adianta um super-homem, um Batman, para enfrentar. Então você já vai ver um filme de herói, meio assim, ok, vamos é, aquela coisa de suspensão da realidade, né? Vamos imaginar que força bruta pode vencer grandes problemas, né? E você vai lá meio que... cada um vai pelo seu motivo, né? Você pode ir lá pelas cenas de ação... Que são muito boas nesse filme, muito boas mesmo, eu gostei bastante, eu sei, são bem coreografadas, você entende as lutas, não fica aquele bololô de gente, bem legal. Tem o Homem-Aranha, que todo mundo viu no, no trailer, foi um dos personagens que eu mais gostei, porque o Homem-Aranha é um personagem divertido, né? Então, sabendo que você tem, obviamente, né? Fazer aquela suspensão da realidade, ainda assim, eu acho o filme um pouco bobo, porque ele coloca... É, umas questões políticas, quer dizer, a questão política é a questão que leva o Capitão América e o Homem de Ferro a entrar em conflito, né? Vamos regulamentar a ação dos Vingadores ou não vamos regulamentar a ação dos Vingadores? Né? Isso também não é surpresa, não é spoiler nenhum, que é uma ideia que está permeando os filmes de herói todos, né? Ah, vocês estão lá heróis, mas destroem a cidade, que é uma coisa boba também, porque o cara não, não vai no cara não, não combina com o grupo ah vamos lá destruir a cidade tem um treco de a cidade eles vão lá enfrentar da melhor forma que eles podem só que aí tem um subtexto eu gostei do filme tá mas tem um subtexto assim como é que você vai receber essa história será que é justificável uma uma super força porque super seres não existem mas existem super forças né forças militares forças políticas me passa um pouco isso o filme, viu? Não, eu sei o que é o bom, eu sei o que é o certo. Pode ou não pode um governo, uma outra pessoa, é, determinar a, até onde que eu posso agir ou não, de acordo com o que eu sei que é certo, que no final vai ficar tudo bem. Cara, não pode, você não é uma ilha. A gente vê aqui no Brasil, o pessoal discutindo, né, pô, afinal de contas... O, o Eduardo Cunha está usando o poder dele privilegiado dentro da, da, da política brasileira para impor as vontades dele. Pô, mas ele é um mocinho, na cabeça dele, imagino, ele é um mocinho. E também o outro lá querendo impor a outra coisa. Então, não pode, o jogo, não, o jogo é assim. Né? E nesse sentido o filme é bem legal. É, o jogo tem essa coisa de... O jogo da cultura, da sociedade humana moderna, da nossa civilização mas não é mas não é uma coisa legal só que no filme também fica legal porque no fundo tem essa discussão no subter um subtexto mas tem essa discussão a gente pode ou não pode como que as pessoas vão interpretar como cada um vai levar isso eu não sei tem gente que vai ver guerra nas estrelas e acha que o legal do guerra nas estrelas é o lado negro da força então você nunca sabe para que lado as pessoas vão né? ainda tem as fichas que caem no futuro né só hoje você percebe que os personagens mais fodões de Guerra nas Estrelas são as mulheres, que os homens estavam sempre caindo pro lado negro da força, as mulheres nunca, né, parecem né, imunes ao lado negro da força. Que você também pode interpretar de formas ruins, como se fosse uma forma de machismo. Ah, não, tadinho do homem. O homem pode ir o lado negro da força porque ele é homem, né, e ele tem essa coisa do instinto, então ele pode estuprar porque foi um instinto dele. Enfim, né, já estou te demais, eu acho é necessário porque você tem que ver os filmes com outras essas entrelinhas buscar essas entrelinhas no filme que eu acho que ele fica mais interessante e só de você conseguir ver olhar para as coisas assim já torna o filme um pouco mais do que um filme bobo de super-herói então no fundo eu gostei do filme como eu já falei um monte de vezes é né? porque eu vou falando as coisas e fica parecendo que eu não gostei do filme mas ele é bom tem, claro, aquelas coisas que você fica assim, tem uma... Por isso que a gente é Ruvian. Procura uma... depende de eu coloco o link em algum lugar, é, ou nos cards aqui, ou na descrição, um discurso do Dr. o do Capaldi, no Zygon... que fala justamente nisso. Por que, que você entra em conflito em vez de conversar? E isso é outra coisa que tem permeado os filmes de herói, né? Batman e Super-Homem, assim... Vamos ser na porrada, depois a gente conversa. Não, vamos, não vamos conversar nada, vamos ser na porrada. E fica meio bobo também isso, mas aí você vai falar assim, ah, mas se não tiver isso, não vai ter filme, né? Não sei, eu acho que daria para ter formas um pouco mais inteligentes de, de fazer os heróis se enfrentarem. Por outro lado, quando você vê o herói gente que bobeira esse herói brigando sem conversar. Na hora que você nota isso, talvez você se torne mais suscetível, mais... É, preparado ou preparada para conversar com as pessoas sobre os problemas antes de sair assumindo coisas. O roteiro é muito bom, eu achei essas coisinhas meio bobas né, que eu falei, mas o, o roteiro está muito bem amarradinho, as coisas bem sequenciadinhas, direitinho, muito bem feito o roteiro. Você tem tempo, como as pessoas já, já disseram, de se importar com cada personagem, cada personagem tem seu espaço para mostrar que é mais do que um bichinho dando dono porradinha em outros bichinhos ficou legal isso parabéns pro roteiro mesmo direção né, montagem etc o vilão né, tem um vilão engraçado o vilão é interessante para pensar, Eu não pensei tanto no vilão então não vou falar do vilão mas para pensar no, no vilão que vale a pena as motivações dele se ele está certo, se ele está errado é, é tudo meio é, cinza em guerra civil. Só tem uma coisa meio estranha, né? Guerra civil. Quando você fala em guerra civil, eu não vi guerra civil em guerra civil. Mas, se alguém entendeu por que, que o filme se chama Guerra Civil, coloca nos comentários, porque eu não entendi. Enfim, é Civil War, Guerra Civil, e eu não entendi essa história de guerra civil. Civil entre Capitão América e eu Como de Ferro, eles não são... Se virgem bom, enfim. É isso, vale a pena ver o filme, vai lá. É, se você gostar do filme, vem contar pra cá, pra, pra aqui, se não gostar, vem contar também. Se gostou do vídeo, dá o joinha, se não gostou do vídeo, dá os dislikes. se bem que se você chegou até aqui, você provavelmente gostou do vídeo, então não vai me ver falando isso. Eu sempre falo isso, vou parar de falar isso. Se você já não é o primeiro vídeo que você vê no canal, você está curtindo os vídeos aqui, assina, que ajuda a promover o canal bastante. E também me dá uma noção de até que ponto as pessoas estão curtindo. Porque quando você curte muito, você assina o canal. É isso. Tchau, tchau. Você não precisa, nesse filme, inclusive, dar spoiler para contar o filme. Para falar do filme. Né? Para contar o filme precisaria, claro. Para falar do filme não precisa fazer spoiler desse filme. Porque... Apaga tudo.